deixa o, o, o senhor lembra das coisas desde criança? Lembro tudo, só que agora eu esqueço as coisas que eu faço agora. Eu estou fazendo uma coisa e acabo esquecendo. E lembro quando eu nasci, quando eu nasci não, que eu, que eu tinha uns três anos, quatro anos. Três anos, quatro anos. O senhor está com 93 anos? 93. o E o senhor ficou casado quantos anos? 72. 72 anos? Casamos em 50. E eu nasci em 52. É, nós casamos em 50. Senhor, quando eu estava nascendo, o senhor estava casando? Estava casando, estava casando. O senhor casou em Batatais? Batatais. Batatais. Por que, que você sabe? Ué, porque o senhor morou lá, o senhor andava naquelas roças lá e, é. e. e fez uma amizade lá e escolheu uma companheira para viver. 72 anos juntos. 72 anos ia para 73, né? De casado. E, é. e, e o senhor conheceu ela e casou com quanto 15 tempo? 15 né? anos. Ela tinha 15 junto Ela já dançava junto. Era ela, ela, ela ela, ela dançarina mesmo desde o moço. E adorava na também. O senhor é eu descendo. Ia baile, e ela e eu aprendi a dançar com ela. E o senhor toca o instrumento, não, né? Eu, eu tentei tocar, quase que eu que eu, deixei, eu precisei deixar por causa de estudar o saxofone, que eu gostava. O saxofone, não, não, não, Mas não... no baile não tinha saxofone, era só sanfona e, e o violão no não, baile. Na época nova, de 15 anos, né? É. Era sanfona, né? É a sanfona. Hoje não. Hoje tem de tudo. As Velha Guarda tem tudo quanto é, com Música, né? Tudo com é. Lá em Batatais tem um grupo grande de, da Velha Guarda, não? Não não é grande. Grande é de Ribeirão e Brodowski. Brodowski. Eu ia em Ribeirão e Brodowski. Eu tava morando em Ribeirão, né? Que eu não tava mais em Batatais. O senhor começou... Com a família grande, né? Com a família do senhor. É a família grande, não é? Montalvânia? Era 11, morreu uma nova, ficou 10. Não, era 11, com 10. 11 ficaram. E agora? E da esposa do senhor? É família grande também? Ela era a última. Era, era de 10 pessoas, 11 pessoas também. 11 ou 12, não lembro direito. Não. E, e, e ela só que faleceu da família ou não? É, viveu essa idade bonita? Ela, ela já era a última da, da família. Última. Da, de irmã e irmão. Que família que era? campeão Campeone. A esposa. Quantos anos ela viveu, senhor? Ela? É. A mesma idade minha. 93? 93 anos. Só que ela é um pouquinho mais. Ela ia fazer ano. Era uns. Uns seis meses, sete, oito meses, de mais sério do que um pouco. E faleceu agora esses dias, né? 4 de janeiro. 4 de janeiro, esse ano, né? É, a, a vida vai mostrando que a gente tem um prazo, né? É. E Deus vai dando graça e força pra gente até a hora que ele... É, mas eu, eu, eu fico satisfeito porque nós divertiu bastante. E... Nós na sala de 15 anos. Depois veio os crianças, os meninos. Aí não teve jeito, mas mesmo assim deixava com a sogra. Ia dançar, né? Aí depois, agora que casou todo mundo, mas eu todo lugar, vim aqui, na velha guarda aqui, que sertãozinho, nós morávamos em Ribeirão, a, a velha guarda de Ribeirão é uma das maiores, né? É. Aqui em Franca vim também. O, o senhor teve quantos filhos? Eu tenho, eu tenho, eu perdi um também. Eu tenho dois, um casal. Um casal. E a, e a filha que aí mora aqui, né? Eu que moro com ela. Agora. É, o, senhor, o senhor mora com ela. É. Isso é bom demais, a, a vida. É... O senhor soube viver a vida. É. A graça de Deus. O senhor trabalhou com o quê, senhor? Eu comecei, eu, eu, eu com, com 3, 12 anos eu, eu eu morava em Batatais, o meu pai tinha um bar. Aí eu fiquei, e aí. Meu pai tinha quase uma fazenda, um sítio grande mesmo. É. Ali, e, terra boa, né? E aí, é boa. Aí, depois do... Eu tinha, acho que do, 13 anos, 12 anos, 13 anos, por aí. E eu fiquei, ele vendeu, aí eu fiquei em Batatás tomando conta de um, de um salão de snook do meu cunhado. Fiquei só uns três anos, aí depois eu vim a roça. Na roça, nós só fazia de tudo também. O fim de, da, da, da roça que eu fiz foi plantar grande lavoura de tomate, quiabo, essas coisas, vagem, é, pimentão, essas então, coisas. Então o senhor alimentava lá o ceasa de Ribeirão Preto? Nós sentíamos em ribeirão. em Ribeirão. E aqui também vendia tomate, aqui tinha a horta de tomate, o tomatalo era muito grande. E o tomate é um, é um alimento saudável, né? É, e, e, e acertando é uma coisa que dá muito. É. Deus. E este caixa fácil. Não, mas e, uh, me conta aqui, acertando, que acertando, qual que é o segredo da, do plantio de tomate? É o tempo certo, a, a poda, porque ter o tomate tem que podar. Não, é, é, é, tem que podar, porque, é, podar certinho, porque tem um lugar que vem lá. A penca do tomate, né? Certo. É, é, é logo no, no início para é, formar do, dois... Ele é amarrado numa, numa vara, que era de bambu, né? Fazia uma, uma coisa de uma, um... O geral. Um pau assim, não? um pau, e puxava um arame grosso em cima e punha o, os... Os bambus. Os bambus. Inclinados. Era um... Acho que era 80 centímetros, ou um metro do outro, né? E aí plantava, saneava, né? Aí tirava as musas e ia para lá. Já tinha.. Não, a água não passava em cima deles. Aqui tem um porguinho, aqui, aqui, aqui é onde tinha a, a, a o, o rego d'água. Ali era onde tinha tomate. Sim. E a água passava assim, ó. Corria em, em toda a área, você ia, ficava lá em cima, você ficava com a, a enxada, quando chegava no fim a água, que estava primeiro. primeira... Fechava. Eu, fechava e jogava na outra. Era muita coisa, né? É, o, o, o tomate da é, folha não é boa a água não, né? Não, não, não, não aguava. Hoje em dia parece que você tem o vinho de nós não aguardamos não, mas não é bom não. Não é bom. Não. O, o, o plantio. Papai, a, a, a senhora está com o carrinho vazio, por que, que você não senta nele e vai? Eu vou, vai buscar. Pegar. vou pegar a menininha na creche. Ah, eu pensei que era da senhora esse carrinho, ué. <risos> <risos> eu vou buscar na creche. Você vai buscar na creche? Como é que é o primeiro nome do senhor, é... Agenor Montalvani. Agenor Montalvani. Mas foi muito bom a gente conversar e saber dessa luta do senhor. O senhor tem quantos netos? Neto... Deixa eu ver. Eu tenho... Eu tenho três bisnetos e duas netas. Duas netas. É. Isso é bom, velho. A vida? O senhor é descendente de italiano, e italiano gosta de dançar. O pai veio da Itália. Ele gostava de dançar. Meu, pai, meu, avô, meu avô, ele tinha uma estúdia de pôr café, sabe o que, que é, né? Sim. O armazém, Porque, né? É, o um armazém tipo de armazém na roça, pra pôr, pôr café, sacado. Né? Como que chamava o pai do senhor? Pedro Mantovani. E o avô? É, Boa Primo Mantovani. Boa tarde, bom? Opa! Ah. Tá bom. Primo Mantovani. Ah. Primo Mantovani. Primo Mantovano. Minha avó chamava Hortência Carlota Mantovani, mas eu não conheci, porque quando ela morreu eu tinha dois anos. Ela morreu com a doença de pneumonia. O, o pai do senhor já veio da Itália, é. né, na viagem com, é. com o avô do senhor. É. E eles eram quantos irmãos do pai do senhor? Irmãos do Pai, os tios do senhor. É. São, um, são um, dois homens, agora a mulher tinha, era cinco, três mulheres e dois homens. O nome dessas o senhor sabe? Anselmo Mantofani Ansel. é o meu tio, Ansel. Rosi, Rosa Mantovani, outra tia, Clélia, Clélia Mantofani era outra tia. Agora tinha um que morava em Birigui, eu esqueci o nome dela. Birigui. Birigui. E os outros moravam em Batatais. É, é, Batatais, Holândia, esses lugares aí. É, A família Botovana é muito grande, né? E Ribeirão é grande. Quando chegou o avô do senhor, ele veio sozinho ou vieram mais é, irmãos dele? Não, não né? veio. Ele, ele não tinha irmão, o meu avô. Só tinha ele que separou ali, né? É. Mas era só ele e o meu pai que, que veio da Itália. É. Era um desafio muito grande, né? Esse, meu pai esse... morreu com 53, tá? 53. Caiu. Foi... É. É, punha gente pra capinar café, essas coisas, e sempre dá uma, uma coisa no café, uma, uma, um broto de cipó. Cipó. E ele agachou, dá tá, duas netas com ele, ele agachou para tirar a coisa de seu pai e ficou no chão. Mano. E meu tempo, você quer ver? Só um que só a minha mulher, como é que é? Eu e um que morreu com, com, com 80 e poucos anos, que, que não morreu novo. O resto morreu tudo de 50 e poucos anos. 50, 60 anos. Mas então o senhor tem que falar, o segredo desse, dessa longevidade do senhor é não ficar preocupado com a vida, dançar muito? Ah, eu não, eu, eu não, trabalhar eu era ruim de trabalho mesmo, eu, eu a vida minha foi sempre, depois de moço, de mocinho, foi dançar, namorar. E trabalhar mas pouca coisa. Eu era muito vagabundo. <risos> e eu fui campeão de snook também. Ah, o senhor jogava snook? Aquela mesa grande, né? Quando eu tinha... Eu tomava conta das, da mesa, quando eu vendeu o bar, eu aprendi. Aí. Hoje... Eu fui um dos meus Aí teve um campeonato, eu tinha 13 anos, aí tinha um... um, um sargento, matatais que ele era... Porque falava guardas civis, as coisas que era, né? aquela época. Aí ele falou, você vai jogar? Eu, falou, eu jogava com ele também. Ele falou, você vai jogar o campeonato? Falei, eu não posso. Ele falou, eu vou dar ordem para você jogar. Eu ganhei em segundo lugar, ganhei um taco de prata. Eu ganhei um taco de ouro, disputando um taco de ouro, quase que eu ganhei o um taco de ouro. Que coisa boa! Ixi, mas é. Aí, o senhor tinha que idade essa época? Ah, 60 anos? Até, ah. até 14, 15 anos. 15 anos. Eu jogava, né? Aí eu sei um dia, depois saí de lá, né? Fui pra roça. Aí onde um eu fui em Bradoski, tinha uma mesa grande, daquelas que eu, que eu jogava, né? Aí eu, o rapaz falou assim, você joga isso que ah, tá? Mais ou menos. O um, um motorista de táxi eu era o melhor jogador que tinha em Bradoski. Eu falei, eu jogo mais ou menos, por quê? Eu, falei, ó, eu quero jogar com você. Eu falei, não, então, então vamos jogar, uai. Aí eu comecei o jogo, ele estourou, e eu comecei a matar as bolas, assim, né? Fui fazendeiro. Esqueci o nome dele. Ele pegou 50 reais, 50... Não era, É, era, que era, o cruzeiro. Dele. Não, não era cruzeiro é. ainda. Cruzado. Cruzado. Reis, é é pegou uma, uma, uma, uma nota que valia um dinheirão, jogou na caçapa, falou quem ganhar pode pegar. Aí eu ganhei e peguei a nota. Bom, bom, bom. Aí, vamos começar outra, vamos tá? então, o homem lá, né? Aí quando nós começou outra, ele foi lá e jogou mais, mais é, menos de 50. Aí eu ganhei outra vez. Aí o, o rapaz falou, eu não posso jogar com você. E eu, era, eu tinha 4, 3, 14 anos. <risos> aí o senhor, aí como diz lá, fez o um pé de meia. Agora dançava, mas dançava muito. Dançava. É. dançava Avenida Primo eu Meneghete do, tocar, do Jardim ia... Panorama. Podia tocar qualquer música, nós estava sentado no salão ali e nós já saía dançando com, com qualquer música. Era bolero, era valsa. Era valsa, valsa eu dançava muito ali. Aquele. Porque... outra música difícil, lá é que eu esqueço. Não é? Era tudo quanto é música dançar. E as, ah, e, e as músicas? A italiana só não, não, não dançava, cantava? Então, eu, eu, eu, eu falava italiano quando eu tinha um pouquinho, quando eu tinha três, quatro anos. Porque aí tudo nós, as meninas, falava italiano, né? Aí eu esqueci tudo, esqueci tudo, tudo do italiano. Mas esqueci assim, quando eu era novo ainda, né? É. E depois o senhor não ficou com vontade de aprender italiano? Não, meu avô falava italiano comigo, é. eu entendi, né? É. Meu avô, meu pai não meu pai não falava muito italiano não, meu pai morreu novo. Morreu novo. É isso, é isso. aí, só. Ângelo? Angenor. Ângenor. a a g e n o r Agenor Mantovani. Mantovani. É, e, de... e mãe, é eu estou aqui. O, né, o, o, a vida é muito passageira, não é? O senhor está falando que está com 93 anos o senhor é. lembra de coisas de... Aí eu comecei. De... Aí eu, aí eu vendei... É, porque meu irmão fez uma, uma dívida lá no Paraná, plantou 100 mil pés de café. E deu uma geada, matou tudo. E foi faz, fazendo com o banco, coisa e tal. Foi indo, nós precisamos vender. Já era o sítio, meu pai já tinha vendido metade, que era uma fazenda, né? É. Já era um sítio. Aí precisou vender o um sítio. E, e deu preço de banana na época, né? Não virou nada. Para mim, para nós, não vendeu, nem eu, nem eles. E vendeu esse sítio. Porque as dívidas do, do banco. Banco do banco.. Que banco que era, né? Banco da Lavoura. É Tradesco, parece. É. Acho que é, é Banco da Lavoura, né? É. fazia o financiamento. É. Aí eu fiquei. Eu fui, eu fui trabalhar em. Eu fui, comprei um armazém. Não deu certo que os meus filhos. Não ajudava, a minha mulher ajudava, mas não estava podendo, lá em Guará. Aí eu vendi. Então o senhor morou em Guará? Morei, aí morei em Guará. Aí eu comprei uma perua e foi mexer com, com verdura, que eu tinha muita prática, né? De vender verdura. Eu comprava lá no Cease e saía é, naquela cidade, descendo para. Tuverala, São Joaquim, é, por aí tudo, Orlândia, é, Guarapá. Essa época o senhor tinha quantos anos? Esse eu tinha… não, essa época eu já tinha uns 40 e poucos anos, né? Quarenta e poucos anos. É. Aí eu um dia eu larguei, eu larguei de tudo. Um cara falou para mim, um amigo meu. Eu tomava, eu, eu tomava conta dos postos de gasolina, os donos têm três postos. Aí eu, o que estava que eu era gerente no posto lá, falou, vou trabalhar comigo uns dias. Você quer trabalhar? Eu falei, ah, eu não entendo de gasolina, trabalhar. <risos> Aí eu fui trabalhar. Aí trabalhei acho que um ano e pouco, os patrões, eram dois patrões. Eles me puseram como gerente num outro posto. Estava aí poucos anos. Aí eu aposentei. Não, em poucos anos não. Mas isso tudo, eu tinha saído do posto e estava indo carregar em São Paulo. Carregar bolacha, bolo, doce. Uma peru, enchia a peru. Eu ia vender para Minas, araxá, araxá, quase que eu fazia, só araxá, só os. Ela já descarregava uma peruca, assim. E, e fiz isso, carregava de queijo e... Voltava com a... Voltava com, não, carregava não um pouco, queijo que, era, que eu já tinha vendido mais ou menos. É. E entregava os queijos quando eu voltava. Aí, essa vida. Aí a minha mulher falou, lá, não é vida não, né? Você viaja, some, né? De fato, ela tinha razão. Eu acho que eu travei uns dois anos. E eu larguei mão. Eu larguei a a mão. vida vai ensinando a gente, né? É, o, senhor, o senhor sempre foi era. um bom vendedor. Eu, eu, eu era. Eu era um eu bom era, vendedor. Eu, eu, era, eu sabia vender. Eu sabia comprar. E comprar? Em São Paulo, comprava o, tudo que era barato e coisa, coisa boa. Só na. Você já viu um hotel que tem Araxá, né? Sim, sim. Ah, é. vai deputado, É. Dizer, só bolo, bolo e, e biscoito, essas coisas, fica, ficava bastante lá naquele hotel, bolo, até é. hoje não é bolo feito, é bolo que eles vendem, é. quando era aquele tempo ele era mais gostoso. <risos> o senhor está falando assim, é porque a gente tinha mais capacidade de saborear, né? É igual um refrigerante hoje. A gente fala o refrigerante primeiro era gostoso, né? Eu caí nessa. Você caiu, Você né? Só que eu tomei muito, né? É. Eu tomava... Eu, eu cheguei pesado pesar 90 e 98 quilos. Barrigão. É. Me deu uma diabetes, um médico que, que abriu um postinho que a minha casa era em Ribeirão, em frente ao postinho, até hoje. <risos> Fez um postinho novo lá. E até pô, sim não, um posto bom. E o médico, o primeiro médico novinho, mandou fazer exame. Diabetes. elétrico, é bem carregado. Aí ele falou para mim, você não pode tomar cerveja. Eu era viciado em cerveja. Primeiro eu tomava vinho, porque em São Paulo você ia carregar, todo mundo tinha garrafão de vinho na nossa fábrica. Era muito frio, né? E aí tomava cerveja nesses bairros, né? tá ah, tomando muito, dirigindo e meio bêbado. Bêbado não. Aí larguei da cerveja para vir tomar vinho seco. E eu comecei a comprar vinho, vinho um cara lá em Ribeirão, vendia um vinho de, de, do Rio Grande do Sul de 5 litros, uma coisa boa. Aí eu comprei, comprava um garrafão de 5 litros, você sabe que eu viciei? Eu levava a garrafa onde não tinha. Nos, nos, porque tem muitas velhas guardas que vendem, né? É. Onde não tinha, eu levava uma garrafa. Eu viciei, dizer largar. Num, fumar eu larguei eu, em 56. A cerveja eu larguei em, em 1956 também, que eu estava muito burro. É, fui largar as coisas ruins. Por isso, por isso que eu estou aqui, né? 90... E três anos. Eu tinha, o médico era, o sobrenome Risse, ele era médico do, do, do, do, do, do, do, do, do poço que, que eu trabalhava, né? ele falou para mim assim, você não larga, eu fumava, é Hollywood, dois maços até mais, e a minha mulher, coitada, eu, eu de noite, sentindo televisão, no cinzeiro, não, não aguentava. Eu, eu tinha razão, né? É um cheiro forte. É. Aí eu larguei de fumar. Larguei de fumar. Largou e, de beber? É. Foi, pra largar e fumar foi engraçado. Eu, peguei, eu tinha um carrinho. Meia dois. O primeiro carro que eu tive. O Fusquinha meia dois. Arrependido, perdido. Depois eu passei com uma porção de carro. Aí eu peguei o carro... E larguei tudo em casa de esse cigarro. A minha mulher quando eu cheguei falou, é, foi gastar dinheiro para comprar mais cigarro, ela que esqueceu aqui, falei, não. Não, você pega. Você sabe alguém que fuma aqui? Ela falou, uma mulher aqui fuma. Falei, você pega, dá, tem isqueiro, tem um pacote de cigarro e tem mais massa de cigarro. e dá tudo para ela. Falou, por quê? Falei, porque eu não vou fumar mais. Eu não fumei mais, né? Tomou uma decisão? Tomou uma decisão porque eu, eu, eu caí, eu, eu fui jogar snook, eu saí para jogar, brincar com, com os meus amigos. Com os amigos, né? Lá em Ribeirão. Eu cheguei no meio da rua, pertinho de casa. Eu cheguei numa rua para cair, eu escorei assim, quase que eu morri. Aí, foi aí que eu larguei. Foi outro dia já não fumei mais. Tomou uma decisão é. boa. Ah, a, é vida, é, a vida são as decisões que a gente toma, né? O senhor podia fazer um favorzinho pra mim? Dá um toque ali no Toninho, ver se ele tá ali. Fala assim: ó, o pastor tá chamando sei lá, querendo bater um papo. Fazendo um favor pra mim. O senhor, o senhor toca lá? Fala pra ele ver se o homem tá Sim, lá você esperando. ganhando é, tudo aí, né? É. E eu falando mal, né? É, e é, falando coisa boa. Só, só que eu não, não, não menti, não. Viu? É claro, é. Parabéns. Eu já tenho uma história gravada dele muito boa. É, é o portão cinza lá. Eu não 93 é. Anos, eu não ando lá. Aí, ó. 93 anos caminhando. Caminhando e caminhando bem. Olha lá. Olha lá. Estou aqui, o Toninho. É vizinho, mora aqui. Tá batida no portão. Ô, oh, Tori! Ô, oh, Tori! Tô aqui, Tori. Oh! Obrigado.